Então quer dizer que você achou Que eu não ia mais postar vídeos nessa série É você está muito enganado meu parceiro Eu realmente fiquei vários meses sem postar vídeos dessa série Mas não se preocupe Porque hoje a gente vai voltar com essa série Então mano Antes de irmos para o vídeo, já vai aí nos comentários e já comenta um milhão de desafios. Eu quero um milhão de desafios mesmo. Que é para a gente recuperar esse tempo perdido. Há duas semanas atrás eu postei um vídeo pedindo que vocês queriam desafios. Vocês aceitaram, mas apenas três pessoas mandaram desafios. Então mano, já vai logo aí. Já comenta um milhões de desafios. Mas enfim, sem mais delongas e vamos botar para lascar. Desafio a botar meu comentário no bitrem e dar quebra de asa. Beleza? Como vocês podem ver, o nome do cara já tá aí no bitrem. E agora vamos lá dar um quebrão de asa. Alguns centímetros depois. Beleza? Agora só observe. Olha só, mano, pai, aqui é foda. Mas enfim, desafio concluído direitinho, bora para o próximo. Te desafio a fazer quebra de asa com a carga de combustível. Beleza? Eu já estou com uma carga de combustível aqui. Então vamos lá mandar uns quebrão de asa. Aqueles caras ali na frente é só uns caras dos servidores dando quebra de asa também. Mas enfim. Então vamos botar para lascar. Se liga. É mano no final sempre acaba dando isso. Que isso mano. Os cara saiu voando igual helicóptero ali. Olha só. Desafio concluído direitinho. Bora para o próximo. Desafio você voar. Beleza? A única forma de voar nesse jogo é fazendo isso. E olha só. Não é que deu certo, mano. Desafio concluído direitinho. Pois é, seus pilantra. Este foi o um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Eu sei que esse vídeo foi bem pequeno. Mas é porque poucas pessoas mandaram um desafio. Então já vai aí nos comentários e já comenta vários desafios. Beleza? Até a próxima.